Se eu cair aqui vou levantar Vem brincar comigo, mano Porque vou me exercitar O meu pai vem me ajudar Quero ter saúde muscular Faço muita coisa a pé Jogo jogo e ganho até Sei como aproveitar É se dedicar. Nunca esqueço a fisioterapia. Se eu cair aqui, vou levantar. Se eu cuidar de mim, vou melhorar. Se eu sentir a medo, agora vai passar. Pode acreditar? Eu sou o detetive Gui e quero falar Quando eu era bebê, eu não fui de gatinha Também demorei um pouco pra começar a andar E tinha mania de andar na ponta do pé Minha batata da perna é mais gordinha, não é? Eu demoro um pouco pra me levantar Mas sinto que posso fazer tudo nessa vida, pois... Já tenho certeza E por isso eu digo sim Pois eu vou crescer e cada dia mais. I'm